Ah, a Calma aí 10, 3 10? Vamos entregar aí 10 É bolado e deixou nós maluco mano Quebrado então, rapaziada Tá começando mais um vídeo aqui no canal E roda a vinheta O rabbitão no chão Vai com right, o Rabitão Vai com right, o rabbitão no chão Vai com right, o Rabitão Vai com right, o rabbitão no chão Rapaziada, como vocês estão vendo no título, mano, hoje a gente vai reagir no motivo das inscritas, junto com o Samuel aqui, meu parceiro. E aí, rapaziada, prazer, Samuel aí. seguir é no Instagram, tá aparecendo aqui, o meu tá aqui também. Dá uma passadinha lá e é nóis, beleza? Começar aqui a reagir no motivo. Os Instagram das minas vai estar tá aparecendo aqui na tela pra vocês seguirem. Porque é nóis. Primeiro aqui. Eu quero coração gelado, bate de zero, Quando congelado, já vai de zero. da Você pegava, mano? Eu? É, você pegava? Mano? Não sei. Eu penso assim Você pensa? Pensa ou passa, mano. Eu acho que eu passo. <risos> o moleque se fazendo difícil aqui. Tá? Mas é da hora, diferente. Vamos. A música. Não sei, que nota da... tu dá? Do nove. Nove. Não pode dar nota muito alta, porque depois a mina vai me bater Às nove e meio, pelo menos Aí eu tô ferrado Um pra outro Próximo Vai, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai, vai Que coxinha e rabão Na taba da cadeia Faixa rosa começada Lá em aberto Falei Várias poses, a maneira que aprendeu lá no passado Sete anos, então nada deu Esse daqui, um rapaziada. Rapaziada. Um tá assim. É surda que capaciada, não papel perder a mais. Nove. É, é, é. Dez, dez, dez. dez. Vamos entregar aí, dez. <risos> Essa rebolada e deixou nós maluco, mano. É, nove é. e meio. Tá Vai, vamos pro próximo. <música> Da hora a música o calma E... O que você achou dela? É bonita, olhando, não tô levando, não tô levando, não tô tô tô 8 e meio pra Uns 8 e meio, 8 e meio também 8 e meio também Vamos da pro hora, próximo Vamos lá, passa Esse daqui é Acabou já? Esse daqui é curtinho, mas ficou massa Como é que é o nome dela? Angreina, eu acho Você Angrene... acha? Eu não sei pronunciar o nome dela Ó, oh, tá, tá vendo, hein? An... Tá vendo. Como? Angreina. Tá vendo, né? Angreina. sabe bem teu nome. Mas o que você achou? Tem mais não? Tem mais não? Mas aí, calma tem aí. Tem não. Viu? Ah, tem essa última aqui, ó. Calma aí, qual a nota que você dá pra ela? É. Ela? Ah, pela Edith e tal, deu trabalho. Ela é bonita. Você é 10. dá Dez. Negado, né? Eu dou. Tô... <risos> do 8,9. vírgula nove, é? Vai, vai. vai vamos pro próximo, vamos pro próximo. Próxima aí, rapaziada, a última. Bora lá. também. Você pega. Você passa, pega de novo. <risos> aí, é pegado não. Eu dou os 9, 9. 8 e meio, 8 meio. 8 meio. Beleza. Botou bilhete aqui, pessoal. Não, não fico feliz, eu vou... botei. não é assim que coloca mais rapaziada, ah, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, segue nós no Instagram. É aqui. isso aí, rapaziada. Valeu, é, valeu.